os atores que eternizaram Gollum e Gandalf nas telas, bem como o premiado diretor de O Senhor dos Anéis, podem voltar a atuar e a dirigir os novos filmes de O Senhor dos Anéis. Vamos conferir nesse vídeo as novidades e declarações dessas lendas do cinema. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. está acontecendo, galera! A Warner já está se movimentando em relação aos novos filmes da Terra-média e as notícias estão rolando. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E abrimos um clube de leitura para os inscritos e seguidores do Bolseiro, e começamos a ler O Hobbit. É isso aí galera, estamos fazendo encontros quinzenais online com leituras dramáticas, tirando dúvidas e também trazendo curiosidade sobre essa obra maravilhosa. Também contaremos com as participações de alguns Tolkienistas, alguns estudiosos de Tolkien durante esses encontros. Ainda dá tempo de você participar, deixei um link na descrição, é gratuito. tá? Para quem não sabe, a Warner Bros ainda possui a licença para fazer adaptações cinematográficas de O Senhor dos Anéis, mas é claro que tem que renovar, pedir algumas aprovações para a Embracer Group, que é a atual detentora dos direitos cinematográficos e de merchandising de O Senhor dos Anéis. E David Zaslav, o novo CEO da Warner, já declarou que fará novos filmes da Terra-média, tem um vídeo aqui no canal sobre essas declarações e intenções da Warner, vou deixar o link no final desse vídeo e também na descrição. Mas resumindo para todos ficarem na mesma página, a intenção da Warner até agora não é fazer remakes da premiada trilogia do Senhor dos Anéis, e sim explorar novas histórias presentes no livro que não apareceram de forma integral nos filmes. E que histórias seriam essas? Bem, segundo as declarações de Zaslav e também da Embracer Group, a ideia é fazer filmes exclusivos de personagens como Gandalf, Aragorn Gollum e etc. Acredito que no modelo de spin-off, bem como filmes de histórias que não sejam exclusivas de um personagem. Isso já está acontecendo pois já estão produzindo a Animação The War of the Rohirrim, A Guerra dos Rohirrim, prevista para 2024, que contará um período da história dos Rohirrim e de Helm Mão de Martelo, o nono rei de Rohan. Essa história é canônica e está nos apêndices de O Senhor dos Anéis. A animação The War of the Rohirrim possivelmente se passará mais de 200 anos. Antes dos eventos em O Senhor dos Anéis, época em que Real Mão de Martelo viveu. Por isso que a gente fica falando dos novos filmes de O Senhor dos Anéis, porque os direitos são de O Senhor dos Anéis e de O Hobbit. Então, se não houver alguma brecha ou alteração nos contratos, as adaptações têm que ser de histórias contidas em O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Sendo assim, quase todos os filmes terão o título com O Senhor dos Anéis na frente. Um exemplo é essa animação, o título título completo dela é The Lord of the Rings The War of the Rohirrim, além do marketing, né, The Lord of the Rings, é o nome mais forte de todas as obras da Terra-média. Também há especulações de que a Warner queira fazer um MCU da Terra-média, ela quer fazer uma ligação inteligente entre esses filmes e suas respectivas fases, mas não há matéria oficial sobre isso. Dito isso, saíram algumas matérias com declarações empolgantes do diretor da trilogia do Senhor dos Anéis, Peter Jackson, e de... Andy Serks, o ator que interpretou Gollum, é uma declaração publicada no The Hollywood Reporter. Peter Jackson e suas produtoras barra roteiristas de O Senhor dos Anéis, Fran Walsh, que é sua esposa, e Philippa Boynes comentaram que eles estavam cientes das notícias dos novos filmes. O trio disse a Warner Bros. e a Embracer nos mantiveram informados durante todos os passos. Nós estamos ansiosos para conversar mais com eles e ouvir sua visão para desenvolver a franquia. Só lembrando que Philippa Boins já está atuando como consultora da animação The War of the Rohirrim, então é muito provável que Peter Jackson e companhia serão no mínimo consultores desses novos filmes, mas eu ainda acho que eles voltarão a desempenhar as funções anteriores da trilogia, na direção, produção e roteiro. Além do premiado trio, Andy Serks, que interpretou Gollum na trilogia de O Senhor dos Anéis e O Hobbit, também se posicionou em relação aos novos filmes. Serks disse ao Bro Bibles Postcret Podcast Abre aspas, olha, Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens são uma espécie de segunda família, da qual eu fiz parte e com a qual fiz tantos filmes, são as melhores e mais incríveis pessoas para se trabalhar. Eu acho que a até tantos outros projetos potenciais da Terra-média que poderiam acontecer, e se eles os estiverem fazendo, eu é claro, aproveitaria a chance de reacender esse relacionamento. Sirks acrescentou, a Terra-média nunca me deixou. Essa declaração também foi publicada em uma matéria da Variety. Então Andy Sirks já deixou claro que voltaria a participar dos filmes da Terra-média, mas parece ter uma condição aí, não é mesmo? Apenas se o trio citado anteriormente estiver envolvido. Deixe nos comentários se vocês querem Peter Jackson em companhia nesses novos filmes, bem como Andy Serkis. E por fim, Ian McKellen, ou melhor dizendo, Sir Ian McKellen. Não deu nenhuma declaração tão recente sobre os novos filmes, mas quando foi perguntado no ano passado na BBC Two se retornaria como Gandalf novamente por conta da série Os Anéis de Poder, McKellen disse Estive esperando a ligação da Amazon e ela não veio e haverá novas séries de Tolkien sobre o título de Senhor dos Anéis, mas deduzo que Gandalf não fará parte delas e se fizer, bem, é a única parte que você não é velho demais para isso, acho que Gandalf tem Cerca de 7 mil anos. McKellen disse isso sobre não ter problema em estar velho demais para interpretar Gandalf, porque na ocasião da declaração ele estava com 82 para 83 anos de idade e agora em maio ele completará 84 anos. Eu gostaria de ver Ian McKellen nesses novos filmes, seria surreal. Falando em Gandalf, olha só quem está aparecendo aqui. O Gandalf do like, então já deixa um joinha aí pro Gandalf nos transformar em um sapo ou coisa pior. O que vocês acham? Se Ian McKellen demonstrou interesse em participar da série Os Anéis de Poder, ficou até aguardando uma ligação da Amazon e também gostaria de interpretar Gandalf novamente?